Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você por que que perguntar três vezes o porquê de fazer algo vai te tornar uma pessoa mais sábia e produtiva.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 da sua empresa nesses últimos 40 anos, com um estilo de liderança mais democrática e também na área de educação com um novo modelo de escolas que é a Lumiar. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo aí no futuro e também contribuir para o crescimento desse canal aqui. E por que, que essa técnica é tão importante? Simplesmente estamos vivendo num mundo tão acelerado que a gente não para para pensar na coisa mais importante de todas, que é o porquê de fazer algo. Pare e reflita, quantas vezes você se pegou fazendo algo sem valor ou sem sentido simplesmente porque alguém falou que deveria fazer assim no trabalho ou que alguém lá atrás criou uma regra, um processo e todo mundo repete as mesmas coisas sem mesmo perguntar o porquê. E quando a gente menos espera, estamos gastando horas e horas aí com tarefas desnecessárias com burocracias estúpidas, sem mesmo saber o valor daquilo. E a mesma coisa na nossa vida pessoal. Eu lembro da época lá da L'Oréal, quando eu tinha que mandar relatórios semanais para alguns grandes dirigentes ali sobre a performance das marcas no meio digital. E eu passei meses fazendo isso, até que um dia eu resolvi perguntar para essa galera se eles estavam vendo valor nesse reporte aí, eles disseram que na verdade não liam muito, praticamente a maioria nunca lia e se eu enviasse para eles apenas alguns insights, seja no final do mês ou até a cada trimestre já seria suficiente para a tomada de decisão deles. Então eu simplesmente replicava um processo estabelecido por alguém antes que nunca parei para perguntar o porquê de fazer aquilo. E quando eu fiz, eu vi que era uma burocracia desnecessária, eu gastava tempo e energia sem necessidade nenhuma, simplesmente por replicar algo que alguém disse que tinha que ser feito. E olhando para a vida pessoal, acontece a mesma coisa com compras, por exemplo. Né? Quantas vezes a gente comprou por impulso sem mesmo perguntar o porquê de estar comprando aquilo, porque deu vontade e aí a gente vai lá e se arrepende logo depois. Então essa simples técnica de perguntar três vezes o porquê de fazer algo na sua vida já vai te ajudar a eliminar toda aquela poeira superficial que te impede de chegar à essência, entender se faz sentido continuar fazendo aquilo, né? seguir em frente com uma tarefa aí no seu trabalho ou na sua vida. Dá uma olhada aqui na explicação que o Ricardo deu numa palestra que ele fez lá nas APS nos Estados Unidos. So... We started 30 and a bit years ago asking questions, and we started using a very simple rule, which was to ask things three times in a row. And anyone who has kids knows that it goes like this the kid asks you something, why are you this? And you say, oh, because. and you explain. Then they say, but why that? I say, well, you know, kind of because. By the third, why you have only one alternative, which is to buy them an ice cream. This is almost true for almost everything else we do. You take big companies, corporate world, and you say, why are we dressed in suits and ties? So, you know, so that we'll look more like each other. Why do we want to look more like each other? You're, you start doing this. Why are we all coming to the same place at the same time? Why are we going through traffic at the worst times in the big cities to get to a headquarters? So we started saying, can we undo some of these things? Muito foda, né? Ou seja, o primeiro porquê é fácil de dar uma resposta. Já o segundo começa a ficar mais complicado. E o terceiro você se dá conta que pouquíssimas coisas na vida você entende realmente o porquê de estar fazendo. E a ideia é que você esteja mais consciente das suas decisões e fuja de todos esses pilotos automáticos e imposições aí feitas pela sua empresa ou pela vida. Você deve ter mais intenção com seu tempo e sua energia. Não vale a pena ficar desperdiçando tudo isso com coisas que não fazem sentido para os seus projetos. Então seja mais seleto, se valorize e tenha mais foco naquilo que é essencial e realmente vai gerar valor. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu quero comprar um carro. Aí eu me pergunto: por que que eu preciso comprar o carro? Bom, eu preciso me deslocar de A a B, né? Eu preciso ter essa flexibilidade no dia a dia. Tudo bem, ótimo. Mas por que um carro, né? Será que o carro é a melhor opção? Ah, um carro porque todo mundo tem um carro ou eu... Sempre sonhei em ter o um carro, né? O carro é um símbolo legal tal. Aí você começa a ficar um pouco na dúvida se realmente o carro é a melhor opção. Aí se você perguntar pela terceira vez, mas será que realmente o carro é a melhor opção? Aí você começa a ver que não necessariamente o carro é a única opção. Você pode ficar andando de Uber, táxi, você pode alugar carro, você pode andar mais de bicicleta, enfim, são várias opções aí, cada uma com seus pontos positivos e negativos e não necessariamente o carro se torna a opção mais óbvia, a opção mais correta, que lá na primeira resposta parecia ser. E aí, fez sentido para você? Essa simples técnica vai te ajudar a ter mais clareza do que você é e por que, que você está aqui e dessa forma se tornar uma pessoa mais sábia. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo para saber se a mensagem fez sentido para você. E se você quer saber um pouquinho mais do meu estilo de vida, né, desse estilo milionário sem milhões, me acompanhe lá no Instagram, arroba e lá você vai ver as minhas fotos das viagens e aventuras que eu venho fazendo aí pelo mundo e no Stories eu também compartilho diariamente hacks de produtividade, de viagens de minimalismo, de corpo, mente, alma, enfim, muita coisa legal para te inspirar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário, sem necessariamente ter os milhões na conta espero que assim você consiga se inspirar mais identificar todas as práticas e técnicas que vão gerar valor para você reinventar o seu estilo de vida. Beleza? Até a próxima!